Apesar do melão ser uma fruta muito rica em fibras, foram feitos muitos cruzamentos genéticos para deixar ele cada vez mais doce. Por isso a quantidade de frutose presente no melão é alta e por isso ele não pode na low carb.